Os nomes têm o poder de trazer as coisas para a realidade. Será mesmo? Ao escolher um nome mágico, eu dou vida para os meus desejos. Verdade ou mentira? Os nomes mágicos têm o poder de nos proteger contra feitiços e maldições. Isso é mesmo realidade?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 Os nomes mágicos eles são utilizados há muito tempo, de esferas religiosas a até mesmo artistas, escritores e pessoas que estão no meio corporativo. Hoje, aqui nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é um nome mágico, quando utilizar, como desenvolver o seu nome mágico e a habilidade que ele tem de auxiliar a gente a conquistar os nossos objetivos. Os nomes mágicos eles são instrumentos há muito tempo utilizados pelas bruxas e eles serviram como uma maneira de ocultar quem eram essas praticantes de magia num período muito obscuro e perigoso para os praticantes da arte. Ele ocultou os nomes verdadeiros dos praticantes de bruxaria e há quem diga que ele também protege contra magias, feitiços e maldições. Mas o que as pessoas não falam muito é que um nome mágico ele vai muito além disso. Ele é uma ferramenta utilizada para a gente poder direcionar a nossa vontade e o nosso desejo, a fim de fortalecê-lo e criar um foco mais alinhado. Como toda ferramenta mágica, a gente precisa compreender como ela funciona para que a gente possa, então, aplicar dentro da nossa realidade e dominar essa ferramenta a fim de efetivamente conseguir alcançar os nossos objetivos. E é por isso que eu vou explicar para vocês como funciona esta ferramenta mágica. Mas antes de continuar, já deu para perceber que o conteúdo daqui é um conteúdo de primeira. E para você do outro lado não perder nada do que eu faço por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. E é isso, vamos seguir para o vídeo. O nome, ele é um ponto indispensável para o ser humano. Ele pode representar características, designar pessoas e ele é muito importante na esfera civil da nossa sociedade. O nome é parte essencial da nossa personalidade e tem ligação direta com o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Ele diferencia as pessoas e grupos e torna elas únicas. O nome faz com que a gente possa existir perante a nossa sociedade. Sem um nome, um indivíduo não existe. E é através do nome que nós nos reconhecemos e passamos a ter afinidade e contato. Muitas das vezes, o nome também é segregador, porque ele indica espaços de domínio e poder. Por isso, dar nome à coisa é ter domínio e controle sobre ela. E a importância do nome dentro da nossa sociedade é tão grande que ele é o terceiro dentre os principais direitos da criança, reconhecido mundialmente. Sendo assim, o nome, ele tem a mesma importância que a nacionalidade, e todas as pessoas que nascem têm direito a um nome. O nome, ele é enigma, mistério, magia, foco, perpetuação, maldição, Energização, domínio, império, perpetuamento. O nome é diversas outras muitas palavras que tem poder e tem controle sobre as esferas aonde nós vivemos e estamos. Nome é a palavra que designa algo, que dá direção, que dá foco, que dá valor a uma coisa, uma pessoa, um animal... Tudo que existe no nosso mundo ou em outros mundos, nós damos nome. E a partir do momento que a gente dá nome, aquilo passa a ter forma a existir. O ato de dar nome é um ato de controle e manipulação. Porque aquele que dá o nome, controla, compreende ou diz que aquela coisa é aquilo. É um ato de manipulação, transformação e direcionamento. Dar nome a alguma coisa está social e culturalmente ligado a domínio. Afinal de contas, dentro da nossa sociedade, o nome rege diversas coisas, incluindo poderes de acesso, principalmente a meios que são é, de direitos, se você não tem um nome, você não tem um documento ou esse registro é, de documentação tem um nome errado, ele é invalidado e você passa a não poder fazer coisas dentro da esfera social. O nome, além de dizer sobre as características do objeto, ele revela a sua subjetividade. Ele revela os seus mistérios. Aquele que tem posse sobre o nome, conhece a essência por detrás dele. Conhece o significado real. Conhece o que está oculto e não foi revelado para as outras esferas. Então, quando a gente escolhe um nome, a gente traz uma nova função. A gente dá um novo significado. A gente passa a criar uma nova direção para onde a gente quer estar ou para onde aquilo a qual nós demos o nome estará. Então, dar nome é dar uma nova vida, um novo sentido, trazer um novo mistério, uma nova direção para aquela coisa, objeto ou para nós mesmos. Eu sei que o conteúdo está muito bom, mas antes da gente continuar, eu vou pedir para você me seguir no Instagram, @cedricnightingale. Cedric Nightingale. Lá tem outros conteúdos que complementam o que você está aprendendo aqui no canal. Então, me segue, @cedricnightingale Nightingale, e me chama por direct para a gente conversar. Então, para que serve um nome mágico? Para a gente falar sobre o significado do nome mágico, a gente tem que pensar que o nome de batismo, ele dá função, ele designa algo a alguém, é um processo ritualístico íntimo. E quando a gente passa por esse processo, a gente passa a existir para nossa família, para uma comunidade, para uma cultura, para um país, a gente passa a existir quando nós recebemos aquele nome. Quando se escolhe um nome mágico, a gente está escolhendo um novo trajeto. A gente está dando forma às palavras, criando um símbolo enigmático de para onde a gente quer ou o que a gente deseja conquistar. Quando a gente Encontra, cria, desenvolve um nome mágico. A gente está colocando dentro dele todos os nossos desejos, expectativas, desenvolvendo um mapa, desenvolvendo um grande tesouro que a gente deseja trazer para nossa vida. É nascer de novo. É fazer uma ritualística com nós mesmos, dizendo que o velho morreu e que a partir de agora o novo vai nascer. E esse novo tem um nome, e por ele ter um nome, ele existe. E representa muito além do que aquela própria palavra. E é por isso que você desenvolve um mistério pessoal. Você desenvolve uma conexão íntima com você mesmo para uma nova direção. Ou seja, um nome mágico é uma ferramenta mágica, espiritual e psicológica que faz com que a gente pare de focar em coisas que não são tão importantes e comece a focar na direção a qual nós designamos a nossa vida naquele momento. Então, quando eu escolho um nome mágico, naquele processo eu esqueço ou eu apago ou eu suprimo o que me incomoda da minha vida e eu dou foco. E facilito a passagem de informação, facilito em mim a compreensão de coisas que eu não compreendia, facilito em mim é, a cura das dores e das feridas e começo a desenvolver uma nova personalidade mágica, uma nova personalidade ativa dentro da minha realidade, que me proporciona melhores resultados, mais claros e objetivos. Sendo assim, escolha um nome mágico para te auxiliar pra te dar força, pra te dar... Designio, para te dar direção, para trazer para você o ímpeto necessário que você precisa para conquistar seus objetivos, para trazer o bálsamo para as feridas, para trazer energia de cura. Escolha um nome que tenha poder de transformação e te auxilie como uma ferramenta poderosa para se desenvolver e conquistar os seus objetivos. Quando nós estamos no processo de escolher um nome mágico, a gente se coloca como criadores da nossa própria realidade. E nesse momento a gente tapa os ouvidos para os ecos das pessoas que dizem que a gente não vai conseguir, e para qualquer outra força ou energia que possa atrapalhar as nossas realizações. A gente foca na criação daquilo que nós desejamos. Existe dentro dos processos mágicos e ritualísticos uma coisa chamada personalidade mágica ou personalidade ritual, e essa personalidade ela se constrói a partir do nome que a gente dá. E o que, que é isso? A personalidade mágica é uma nova maneira de você trabalhar a sua realidade. É como se você literalmente apagasse a, a sua vida e criasse uma nova. E a partir do momento que você cria uma nova, você coloca nela todas as características, todos os desejos e tudo que você quer trazer para a sua realidade. Você Nasce de novo Isso é muito comum Dentro das esferas famosas Entre os cantores, artistas, escritores E a gente vê isso como uma coisa chamada pseudônimo ou nome artístico, quando uma pessoa que tem um nome comum, uma vida comum, uma pessoa comum, dá para ela mesma um nome novo, e esse nome traz uma outra personalidade, traz uma carga energética diferente, e quando essa pessoa está lá no palco, e ela é aquele nome, ela já não é mais a pessoa que ela foi batizada, certo? Então, quando ela está lá, no palco, ela é aquele nome, aquela personalidade e aquele poder todo que ela trouxe. Essa personalidade é construída a partir do momento em que nós damos significado para o nome. E a gente pode ver em diversos famosos, como por exemplo, a Anitta é uma grande celebridade que começou ali na favela, cresceu e se desenvolveu e está tomando esferas globais. Quando na verdade, enquanto ela está no palco, ela tem uma energia e na vida real ela é apenas Larissa. A diferença energética só da pronúncia de Larissa para Anitta é muito grande, porque tem um peso ali de característica, de significado, de personalidade mágica. A gente pode ver isso também com a Lady Gaga, quando o nome na verdade original de batismo dela é Stephanie Joanne. Outra potência, e observando a diferença de Stephanie para Lady Gaga, existe um peso energético, uma construção nominal, cheia de significados, desejos e objetivos. Nós podemos ver isso também na Xuxa, outra grande potência, que mudou a TV e a infância de muita gente, e seu nome, seu império repercute até hoje. Quando, na verdade, ela só é Maria da Graça. Entendam o poder por detrás da nominação, do objetivo? Isso é o um nome mágico que cria uma personalidade mágica, que nos proporciona atingir os nossos desejos. No universo ritualístico, isso também é visto em diferentes ordens iniciáticas e esferas mágicas e espirituais, como, por exemplo, entre os papas da Igreja Católica, que eles entram com o seu nome normal e passam a ganhar um nome bíblico, que faz sentido para sua trajetória e para aquilo que fala dentro dele. Isso vai acontecer dentro da bruxaria, quando uma pessoa que é iniciada ganha o um nome mágico do seu iniciador e entre outros grupos que trabalham com esse viés é mágico e espiritual então você vai ver esse poder de transformação a partir do nome saindo em vários pontos distintos dentro da nossa realidade mas antes da gente continuar eu quero te fazer um convite agora você pode ser um membro do canal e ganhar benefícios imperdíveis e exclusivos como por exemplo, o selo de verificação, aonde você vai receber um, um selinho com o meu símbolo do lado do seu nome e eu vou conseguir te observar melhor, principalmente nas lives que a gente faz aqui toda semana, as suas perguntas vão ficar em evidência e eu vou conseguir te responder na frente de todo mundo, e se você quer mais, você pode entrar ainda pro grupo secreto do canal aonde a gente fala sobre magia aonde a gente realiza rituais juntos e a gente aprende, se desen. E se você quiser ainda mais, você pode fazer parte da nova categoria, que é o Círculo Roshinol, aonde você vai receber treinamentos mágicos exclusivos todo mês. Então, se você quiser muitos benefícios e ainda participar dessa família incrível que são os roxinóis, é muito fácil. Então, aqui embaixo, do lado do inscreva-se, clica em seja membro, escolhe a sua categoria e vem fazer parte da nossa revoada. Sendo assim, já deu pra perceber que o nome mágico tem muito poder, principalmente em se tratando de uma ferramenta que é espiritual e psicológica, facilitando com que a gente consiga desenvolver uma personalidade mágica, mais focada e direcionada para os nossos objetivos. Para você trabalhar com magia, você não precisa ter um nome mágico, a menos que você pertença a algum grupo e esse grupo tenha, é, por finalidade, é, o nome mágico. Mas você não precisa utilizar. Porém, como toda ferramenta mágica, é bom que a gente compreenda, aplique dentro da nossa realidade, domine essa ferramenta para facilitar ainda mais a nossa transformação e o nosso objetivo por entre esse percurso aí individual. Então, agora eu vou trazer para vocês algumas dicas e instruções de como você desenvolver um bom nome mágico, que tenha sentido com seus objetivos, que fale com a sua alma e que seja poderoso a ponto de você conseguir desenvolver essa personalidade mágica e trazer para a realidade os seus objetivos, sejam eles quais forem. A primeira dica é não se esquecer que o nome mágico ele passa a ser mágico porque ele é pessoal, ele vai ser uma ferramenta espiritual mais psicológica, que vai ter sentido para você e a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que o nome é uma ferramenta individual que vai trabalhar o nosso espiritual e o nosso psicológico a fim de nos dar mais foco, trazer para a realidade as nossas vontades e facilitar com que a gente possa observar coisas e fazer movimentos que talvez a gente não esteja fazendo ou vendo. A segunda dica é, antes de escolher um nome mágico, tenha em mente qual o seu foco, qual qual é o seu objetivo? você quer ir para um lugar? você quer conquistar alguma coisa? você quer melhorar quem você é? você quer curar uma dor? você quer se desenvolver enquanto ser humano? Tenha em mente o seu real objetivo. E dentro deste objetivo, compreenda também no que você é bom, o que você não é bom e seja verdadeiro com você neste processo. O que acontece é que às vezes a gente quer tanto alguma coisa e a gente acha que a gente é tão merecedor daquilo que a gente não observa que nós não estamos fazendo talvez o suficiente, que a gente não saiba tudo que a gente precisa saber e de que o outro que está conquistando, o objetivo que deveria ser seu está se desenvolvendo estudando e praticando coisas que você não está praticando então tenha em mente com sinceridade o seu objetivo seus pontos fortes e fracos onde você precisa melhorar e crescer a terceira dica é busque um nome que tenha significado para você que seja sonoro para você que traga a energia que você precisa para alcançar o objetivo, que traga a força, o ímpeto, que signifique aquilo que você precisa para alcançar o seu desejo, curar a sua dor e chegar até onde você deseja chegar. Esse nome é um símbolo falado de tudo aquilo que representa a sua vontade. Ele vai se tornar o norte para o seu caminho, então ele tem que fazer sentido para você. A quarta dica é, alguns nomes não trazem energias positivas, porque ele já tem em si, dentro da sua é, concepção histórica, uma egrégora negativa, uma força negativa. Então, busque pesquisar esses nomes e conhecer esses nomes e não trazer para dentro da sua realidade, nomes que já tenham marcas ruins na história, como nomes de torturadores, nomes de psicopatas, sociopatas, assassinos e nenhum tipo de nome que tenha alguma relação com uma catástrofe, com uma tragédia ou com algo que tenha esse peso que não é muito legal, é um peso de morte, mórbido, é um peso desnecessário para as nossas realizações então busque conhecer o significado dos nomes e ver se esses nomes não estão atrelados a situações que são negativas, que têm este peso, certo? Porque isso não vai te trazer uma realização, pelo contrário, pode colocar em volta de uma bolha de coisas que não são legais. A quinta dica é, cuidado ao escolher nomes de deuses e deusas, tá? É muito legal, a gente pensa assim, nossa, vou colocar um nome mágico que tem relação com uma divindade que eu gosto, que tem muito poder, imagina só, vou trazer pra minha realidade um nome de uma divindade. É legal pensar nisso, alguns nomes podem funcionar, mas a gente tem que lembrar que nós temos dentro da mitologia dos deuses algumas divindades que têm pontos que não são muito positivos, como por exemplo, o nome Apolo seria um nome muito legal de trazer essa energia de vigor, trazer essa energia de ímpeto, de vontade, de conquista, uma força guerreira, luminosa e solar... Mas, dependendo do seu objetivo, o nome Apolo pode trazer junto com ele, por exemplo, a solidão. Apolo foi um deus dentro dos mitos que não teve uh, muita felicidade no amor. A maior parte das relações que Apolo teve acabou é, sendo trágica, né? Então, dependendo do seu objetivo e do que você quer trazer para a sua realidade, talvez o nome Apolo acabe trazendo para você, junto com todas essas realizações, que você deseja, esse lado da solidão, da tragédia, do sofrimento amoroso. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também em trazer nomes divinos, porque nomes também são egrégoras, são formas de energia que já tem uma história, um significado e um poder. Então, você pode trazer para a sua realidade aquela energia, mas junto dela é capaz que outras forças venham que possam desestimular ou atrapalhar o seu desenvolvimento. Então também busque observar certinho os mitos e conhecer o nome dessas divindades e ver o que, que tem por detrás e se você está disposto a trazer também alguns pontos negativos para a sua vida e para o seu norte, para a sua direção é, escolhendo um nome de um deus ou uma deusa para se chamar e a sexta dica é busque outros artifícios mágicos para escolher o seu nome como por exemplo a numerologia, você pode através da numerologia mudar alguns significados, ampliar, potencializar ainda aquilo que você deseja através dos números e trazer uma força ainda maior para a sua realidade, para o seu desejo, para a sua direção. Você pode utilizar também de oráculos como tarô, runas, para poder é, checar né, como seria a realidade se você tivesse aquele nome, né, se, se seria positivo, se seria negativo. Pedir para os próprios oráculos te trazerem um conselho com relação a essa nominação e fortalecendo aí esse desenvolvimento. Lembrar que quando você está... Está criando um nome para você, você está tomando a posição de criador e desenvolvedor do seu próprio destino, da sua própria verdade e das suas realizações. Então é muito importante que nesse momento de criação, você se apaixone pelo processo de trazer um nome para você, para que ele realmente tenha o poder que você precisa para alçar voo dentro da sua realidade. Agora que você compreendeu a dinâmica, o simbolismo e o poder que essa ferramenta, que é o Nome Mágico, tem para a nossa realização, para o nosso desenvolvimento... É, e você já tem dicas suficientes para conseguir desenvolver um bom nome que fale aí com o seu coração e ressoe com os seus objetivos. Está na hora de você pôr a mão na massa e colocar em prática, certo? Então, qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo carinho e todo amor do mundo em responder você. Obrigado pela audiência, obrigado por ter estado aqui. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.